Fala aí galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera para quem não me conhece me chamo Miguel eu trabalho com marketing digital meu negócio meu projeto online na, na internet tá sou justa de tráfego sou produtor então eu sou eu empresa beleza galera nesse vídeo de hoje aqui nesse principal objetivo aqui do vídeo é de mostrar para você qual curso de marketing digital, tá? Que muitas pessoas me perguntam o que eu fiz, tá? E quanto tempo que eu tenho de marketing, então, cara, são perguntas de pessoas iniciantes que me chegam. Então, eu tenho a educação de poder responder todo mundo, tá? Que eu gosto de poder responder as pessoas, eu não gosto de deixar ninguém sem respostas. Beleza? Deixa eu tomar aqui meu cafezinho aqui. Ó, oh, aproveita para você já se inscrever no canal, é deixar um like, ok? E poder ativar o sininho para ser sempre notificado pelo YouTube para entregar um vídeo para você aqui diário. Beleza? Enquanto aqui, é você faz a executa aqui, ó. Beleza? Essa ação por gentileza. Quem? Okay? Vou tomar aqui meu cafezinho. Boa. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? é Quando você vai começar tá na internet, você precisa de realmente, tá? E cara, buscar um bom treinamento, um bom método. Tá, para você poder trabalhar para você construir um negócio online na internet porque a parada é muito séria tá enquanto tem muita gente está brincando aí tá é, comprando aí treinamentos que não funcionam treinamentos que é que só tem problema tá e hoje eu vou te mostrar aqui tá, os treinamentos métodos que eu fiz tá validados o okay? que eu regassei as mangas tá que eu estudei muito para poder é aprender né tudo que o meu mentor entrega aqui dentro desse método aqui desse treinamento tá aqui é um famoso modo escalável Beleza, eu vou te mostrar aqui. Tá por dentro desse desse curso. Beleza, para você ver, tá aqui. É só para vocês terem um gostinho aqui, mais ou menos, aqui. é Só para vocês terem um norte aqui, mais ou menos. Tá aqui. São os cursos que eu recebi. Tá é o lançamento flash. Eu esse aqui eu não comprei de fato, certo? Mas esse aqui, ó, eu ganhei de bons que é o tráfico pago para iniciantes, correto? Esse aqui, é escala milionária, certo? Esse aqui é iniciante nunca mais. Esse aqui, eu realmente, eu não fiz. Beleza. Eu só tive o acesso a esses três aqui, tá? Esse aqui é o famoso poderoso de todos. Tá, é o um modo escalado. Aqui vamos, vamos, vamos clicar aqui nele aqui para você ver de fato que é que realmente esse treinamento aqui tá que me ajudou que transformou minha vida. Tá, e até hoje, cara, e eu, eu, eu, eu ainda aprendo ainda. Até tá? uns dois anos né que eu tô é, com acesso a esse treinamento aqui, beleza? Então, o cara, aprendo cada dia mais e mais, tá? Com o que realmente eu vejo aqui dentro, certo? eu fazer um pouquinho aqui. Então, olha só, então, olha só, estamos aqui dentro dele aqui, tá? Eu fui um cara que eu mais comentei aqui só para ressaltar que eu que eu comentei bastante aqui dentro, cara. Olha só. O meu nível onde está tá, tá? Tô em primeiro lugar aqui ó olha só eu tô aqui em primeiro lugar que é o Miguel Alves Tenório Neto eu tô aqui em primeiro lugar tá foi o cara que eu mais comentei o cara que mais realmente apliquei tá todo o método beleza vou mostrar para vocês aqui ó o, o conteúdo aqui vamos para voltar pro conteúdo que eu quero mostrar para vocês é dentro é né? por dentro para você ver também tamanho que é o poder tá desse treinamento beleza Olha aqui, tá? O poderoso funil usar a escala, beleza? Então, isso aqui, cara, é muito poderoso. Eu pude, realmente, criar esses, esses funis, ok? E aqui, ó, método complementar, iniciante, né? Descobrindo o marketing digital. Porra, isso aqui é uma pancada, velho. Muito top, muito top. Deixa eu fechando aqui as aulas aqui para não ficar grande. Ó, como vou mostrar pra vocês aqui, tá? As aulas aqui por dentro, tá? Aqui, ó. Muitas aulas, isso aqui tem umas... Tem umas 19 aulas, mais ou menos, tá bem completo mesmo. Tá aqui sobre marketing digital. Aqui é a aquisição perfeita. Tá? Aqui é onde você começa a desenhar toda a estratégia do zero. Tá começando pelo seu público. Aqui é como você vai vai aprender toda a jornada do modo escalário. Tá, você vai dar o start aqui exatamente aqui do campo semântico. Você vai descobrir a tua persona, né? Saber o que, é que é avatar. Então você vai unir todos esses esses processos tá para fazer a tua estratégia ser, ser estouro. é para é poder estourar sacou essa é a tua estratégia que você cria aqui dentro cara é muito poderosa saca então cara eu sou demais para falar isso aqui porque isso aqui eu pude aplicar isso aqui eu pude executar isso aqui isso aqui funciona tá isso aqui não é treinamentos aí de de, de gurus e de barqueteiros falsos não é coisas que eu apliquei aí tá? e tem um resultado hoje aprendi com esse cara aqui, tá? Que eu vou revelar para você, que eu vou revelar para você daqui a pouco, tá? Mais embaixo, beleza? Vamos continuar aqui para você não perder o foco. Saca? Então aqui ó, monetização imediata. Então que cara show aqui, tá? que Onde você vai dominar toda a parada aqui do cop? Tá? Cop é estratégia também, tudo junto, tá? Você vai entender mais o, o conceito de tudo isso aqui na prática, sem enrolação. Aqui ó, a é estrutura lucrativa, cara. essa aqui é muito foda também. Top só para vocês verem sentir um pouquinho aqui tá é um modo escalável onde você vai aprender os funil né do zero a escala correto aqui esse ponto também aqui ó aqui é o do zero a escala aqui realmente é o treinamento né de tráfico cara esse aqui é o, é o estouro velho é o super indico e super recomendo se você quer tirar a prova cara vou deixar aqui o link aqui abaixo da descrição para você tá para você dar uma conferida na página ok e também vou te apresentar também, né, todo o produto né, fora, né, aqui a página de vendas, para você ter um norte aqui como é que é exatamente o que é realmente entregado, beleza? Nesse treinamento eu paguei em 2020 eu paguei em torno de cara tava cinco mil reais, tá? Cinco reais, ok? Mas na oferta que foi lançada no dia foi mil reais. Eu paguei mil reais nesse curso, tá? Mas para quem já adquiriu no dia seguinte pagou três e tá? E depois cinco mil. Correto, então não tem mais como é né, chororô que É é é para a mulher mesmo, tá? Então eu pude aproveitar sem essa oportunidade. Paguei 1500 reais quem okay? na época em 2020, ok. Olha só aqui que que que cruza que só de tráfego a estratégias, beleza? Muito top aqui dentro. Planejamento que você vai ter, testes de né, otimizações, escalas, tá tudo bem direcionado, galera. Sem enrolação aqui de verdade, tá? Que foi quando eu realmente eu, eu, eu aprendi tráfego de verdade na minha vida. Foi aqui vendo, né? É, esse treinamento tá? Esse curso aqui do do esse curso aqui, né? No modo escalável, correto? Então, aqui ó, você pode ver que tem muita coisa boa aqui, super interessante. Beleza, e aqui deixa eu só fechar aqui. E aqui temos aqui o nosso curso de copy. Tá, aqui você vai aprender copy de verdade, copy sem relação, copy bem direto. Ao ponto, você vai saber escrever uma cópia, uma carta de venda. tá você vai poder fazer página de vendas bem persuasivas para você poder vender o produto sem um serviço, seja um produto digital, seja um negócio, seja qual for o de negócio. Você vai aprender a fazer aqui, ó, no custo copy. Tá, cópias estratégicas persuasivas que você vai vender muito bem, tá, na internet. Ok, temos aqui ó, a estrutura também de conversões que você vai realmente aprender, né, a criar é, conversões. Ok, headlines também persuasivas que vai vender bastante. ok e também headline, né ultramagnética também cara não um, viu um, uma série de coisas aqui muito top tá onde eu consumi isso aqui em mais ou menos um ano e pouco tá é até hoje eu estudo isso aqui ainda porque isso aqui é muito top quanto mais tempo que passa eu aprendo mais ainda né quando eu estudo aí aqui dentro desse treinamento correto então ó, olha só que, que legal então temos uns, uns bônus aqui que ele entrega ainda tá uns bônus viu, extraordinários Ok, aqui rotina, né? De, de, de 100k por mês. Olha só, essa aqui, cara, são aulas, são não é aula, são aulas. Tá, time de rotina de 100k por mês é recorrência que paga suas contas. Tá, é tem posicionamento aqui. influências extrema, mesa multimilionária, ok. Como vender produtos de alto ticket, ok. Máquina de lançar produtos, 20 mil de lucro em apenas um dia, e atividade acima da média é de iniciante aos 10 k como afiliado então cara muito top aqui dentro muito bom viu então cê, só você olhar aqui vou mostrar para vocês aqui também ó é os meu, meus comentários aqui tem muito comentário que os comentários tudo é meu tá a, a maioria dos comentários Foi o cara que mais comentei aqui dentro tá da área então tem muitos comentários meus aqui muitos comentários muitos muitos muitos muitos ok tem muitos comentários meus aqui com, é, interagindo cara eu fui o cara que mais com, comentei aqui na na área então só para vocês terem mais ou menos um norte, beleza? E se você realmente quiser aprender tráfego de verdade, cara, vou deixar aqui o link aqui desse produto aqui embaixo para você, ó, Anunciante de alta conversão aqui também é do mesmo produtor, beleza? Então que, cara, cara, eu tenho a honra de poder falar isso aqui em meu vídeo aqui no meu canal, porque a parada funciona, porque eu realmente eu apliquei, tá? Em meus projetos. Então que você pode adquirir também, ó, por um preço que é até legal, beleza? E é esse produto. Tá? Que é isso aqui é o é o kit de anúncios de alta conversão beleza você vai receber tudo isso aqui ó kit de anúncios de auto conversão o manual da escala beleza campanha, lu, campanha lucrativa você vai receber o rex para criar segmentações vencedoras então vai poder criar Você vai poder criar isso aqui você tá? vai poder criar né, um projeto a partir desse produto aqui Certo, a partir desse treinamento desse método que você vai estar tá adquirindo, se você adquirir, vou deixar aqui, cara, para você que ok eu super indico recomendo demais para você não ficar não, não ficar perdendo tempo aí é comprando diversos treinamentos que não vou te gerar nenhum pico de venda, nenhum tipo de resultado em nada. Então, esse treinamento aqui foi que eu fiz, tá? E eu assino embaixo e eu garanto: se você não tem resultado, isso sim, se você estudar e não aplicar. Você tem que estudar mas tem que aplicar essa parada porque você vai ter resultado, porque foi que eu fiz também. Tá, então eu tenho toda a autoridade de poder falar isso aqui. Beleza, olha só aqui, que interessante né, que você vai receber de bônus, tá? Ó, todos os bônus aqui você vai poder ler. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, a descrição desse vídeo para você, ok? Dá uma verificar aqui com mais tranquilidade, ok? Sobre a página, ok? Então, um valor aqui muito irrisório por 67 reais, tudo isso aqui. ó por 67 reais apenas. Beleza? Agora se você quer uma mentoria avançada, tá? Com o meu mentor, velho. Tá aqui, ó. Tá, eu vou deixar para você aqui o link aqui, O grupo prêmio tá DZ Black. OK? Então você vai construir aqui um negócio aqui de verdade. Aqui é para quem você, aqui é para quem realmente quer jogar o jogo de gente grande, tá? Para quem seja, seja iniciante, seja quem for, tá? Se você realmente tem o outro o outro poder de poder executar o que tá aqui dentro aqui do DZ Black, cara, tá aqui, ó. Beleza, super recomendo aqui o meu mentor aqui, tá o Marcos o melhor do Brasil, o melhor especialista de, de escala de negócios digitais. Super recomendo, beleza. E você vai poder estar tá aqui, ó, sendo aqui, tá? Tem algumas coisas aqui que você vai falando, tá, tá? Você vai vendo aqui o que o que, que você vai vai aprender aqui nos funis, beleza? Então esse, esse, esse funil aqui, ó, é o funil que eu aprendi também, o que eu executo até hoje em meus projetos online. Tá? isso aqui, cara, é um, um funil. de Tanto você não tem noção do que, é que eu tô realmente falando, correto? Então, aqui, okay, olha só, tá. Você vai poder adquirir também a mentoria, tá. Eu vou deixar o um link que também para você da página desse produto para você tá? não se perder. Para você também adquirir essa mentoria, beleza? Então, cara, é uma chance muito grande, uma oportunidade única e exclusiva para você. Beleza, só você clicar aqui, você vai fazer aqui uma aplicação, tá tudo certo. Tá, preencher aí as lacunas, cara. E só embora, embora aí criar esse projeto online aqui na internet. Beleza, beleza. Então, era isso que eu queria exatamente te mostrar, ok? Então, foi o que eu realmente fiz. Tá, os meus cursos, tá? Esse aqui foi o curso que eu fiz, cara. Eu, poxa, eu pude participar de mentorias também com o Max, ok? Com o meu mentor, hoje, cara, é o melhor mentor que, que existe ainda que dá suporte até hoje ok eu aprendi muito com, com esse cara por isso que eu tô aqui né eu sou afiliado agora do produto dele beleza e se você realmente adquirir ok esse método para tá? esse treinamento também aqui com o link com esse link que você aqui abaixo da tá, descrição do vídeo cara é o seguinte você vai ter todo o meu suporte todo o meu direcionamento tá e um grupo fechado secreto tá? Que eu vou deixar aqui também aqui embaixo do link Aqui embaixo da descrição desse vídeo também o um grupo tá. Se você adquirir, você pode estar tá fazendo parte desse grupo também. Tá, então esse grupo ele é totalmente gratuito. Tá, para quem as pessoas que for adquirir, ok, é esse produto comigo, certo? Se você realmente quiser aprender, cara, tráfico de verdade, que quer criar um negócio, essa é a oportunidade de você poder trabalhar, ok? Então esse aqui foi meu curso, tá, realmente de, é, de marketing, ok, que eu executei, que eu pude aprender. Ok, ok, que hoje é eu tenho uma honra, de fato mesmo de poder, né, de falar isso com você aqui, beleza? Então, cara, muito bom mesmo, de verdade. Então esse que foi um vídeo bem intuitivo, cara. Aqui não foi para ficar, ligo, ligo isso, foi para realmente compartilhar esse, é, é, esse conceito, esse processo e essa maneira aqui de falar e de conversa. Enfim, etc. Aqui foi para te mostrar, tá? Que realmente você deve é comprar um treinamento que realmente que te agregue que realmente que te faça sentido que você pague, mas pague de verdade. Não vão a, a, a atrasar porque é 19 é, é, é é reais, 20 reais, 47 reais. Cara, compra um treinamento que realmente que faça sentido. vai tá? investe no negócio, investe na tua carreira, porque é a partir daí que você vai tomar as suas decisões. Tá? E vai começar a agir como empresário. Então, age como empresário para você construir o seu projeto aí no seu império na internet. Beleza? Então, galera, o nosso, nosso vídeo de hoje foi espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É bem simples mesmo, bem direto ao ponto, tá? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.